oi gente então aqui hoje eu vim rapidinho mostrar pra vocês a nossa loja online o nosso site tá então ó animania, aqui vocês vão, vão ver as fotos que temos né? então aqui a gente o legal do site ele é que é tudo online você vai comprar aqui a partir da hora que é computado o pagamento do molde, da modelagem Ele já é enviado por e-mail E também ele fica aqui na tua conta, tá? Vai por e-mail e também fica aqui, ó Meus pedidos, você vem meus pedidos O que você comprou dentro de 25 dias, né? Porque tem 25 dias pra baixar ele vai estar tá tudo aqui os downloads pra você baixar, tá? Aqui não tem porque não, não foi comprado nada ainda, né? Então, aqui eu estou na conta, em outra conta, né? Então, aqui, ó Impressão pôster Você vai... Conhecer os nossos moldes de impressão pôster para meninos. Aqui vai estar todos os moldes de impressão pôster para menino, né? Ah, aqui, ó, conhece todos os nossos moldes de impressão pôster. Aqui você vai conhecer tudo que a gente tem na impressão pôster. A impressão pôster você precisa baixar pelo computador, né? E imprimir com Adobe atualizado, tá? Aí, aqui tá tudo e todos os moldes da impressão pôster. É bem legal o nosso, o nosso site, a nossa loja online. Ele é bem organizado, né? Ah, aqui, impressão fácil. Mesma coisa. A impressão fácil é aquela impressão que você baixa, baixa até pelo celular e consegue imprimir até pelo celular. Mesma coisa. Você vai vir aqui, tá todos os moldes, menino, impressão fácil. Você quer ver todos os moldes da impressão fácil, menino e menina, você vem aqui. Né? Aqui você vai ter todos os moldes, impressão fácil fácil, olha só que legal então o nosso site ele é bem completo aqui também ó pijama a básico fácil festa fácil macho pijama fácil fêmea então ele é bem organizado aí você quer por exemplo roupas de menina você quer molde para menina tá aqui impressão pôster impressão fácil mesmo esquema né aqui é os nossos lançamentos todos os moldes lançamentos estão aqui né a gente tá com promoção de bolsas e camas, tá? Então, aqui tá os nossos moldes lançamentos, né? Aqui você quer, por exemplo, escolher... Você já tem o nome do molde que você quer. Você quer bolsa, por exemplo. Você vem em pesquisar. Bolsa. E você pesquisa aqui, já acha a bolsa. Você sempre abre a, a peça que você quer aqui para você ver se aqui tá a impressão pôster ou fácil. Essa aqui é impressão pôster, ok? Aí você vai a ah, sempre abrir pra ver qual impressão que elas que ela está, né? O que tá aqui na imagem, ó. Isso aqui já é impressão fácil. Sempre tomar cuidado com isso. Se a tua preferência é pôster ou fácil, você sempre abre a imagem para ver qual é. Então aqui é fácil de pesquisar, você vem e pesquisa e acha os moldes que você quer Aqui também tem os itens em destaque, ok? Os itens em destaque, né? Que tem ó, vários itens aqui Tem macho, ó, roupa pra macho, aí aqui você escolhe pôster ou fácil Roupa pra fêmea, impressão pôster ou fácil E aqui pra você nos conhecer um pouco mais, né? Aqui a gente conta um pouquinho da história da gente aqui os, o nosso canal de youtube para você achar os vídeos que você comprou o molde ali quer saber como que faz o passo a passo você entra no nosso canal e acha os nossos vídeos lá aqui o nosso insta né para você conhecer um pouquinho a gente a gente também tem facebook então tá tudo aqui é um site maravilhoso bem facinho de vocês estarem entrando conhecendo o nosso trabalho né conhecendo as, a, a tá por dentro das nossas novidades de todos os lançamentos né então é um uma ótima coisa e tudo online gente é tudo online aqui vocês fazem a compra de vocês aqui vocês a recebem os as modelagens em pdf tudo aqui tá a modelagem aqui no site é completa tá é todos os tamanhos aqui não é vendido um tamanho só é a modelagem completa tá bom aí a pastinha ela vai zipada pra vocês né ela vai na pastinha tudo organizada zipada é só você descompactar ela vai compactada é só você baixa para o teu computador ou para o teu celular e, e usa o descompactador você descompactua ela e ali tá todos os seus moldes em pdf ok aqui você entra em contato com a gente pelo nosso whatsapp Tá? Você vem aqui, você entra em contato com a gente direto pelo WhatsApp. Você pode também entrar em contato com a gente direto pelo Facebook, Instagram, né? Tem o Pinterest e o YouTube. Tá? Então você pode estar tá entrando em contato com a gente. Tem várias redes sociais, várias formas de você estar tá entrando em contato com a gente, tá? Também tem o nosso e-mail, nosso telefone, tá bom? Então, é fácil bem facinho de você tá comprando tá a gente tem várias formas de pagamento tá a ah, exemplo você vamos escolher aqui uma modelagem para gente estar tá comprando vamos só ir para a loja vamos escolher uma modelagem aqui para me ensinar vocês como vocês vão estar tá adquirindo essa modelagem ó aqui adicionar ao carrinho né vocês podem adicionar ao carrinho ou a ah, já comprar direto né ou compre já aí vocês vêm aqui para comprar já direto né a ah, se tem mais algumas perguntas vocês vêm no whatsapp falam comigo então aqui vocês escolhem ó, ou pague seguro ou mercado pago tá aí é só vocês preencher aqui o campo tá e continuar né Aqui se você tem um código promocional, você coloca o teu código promocional aqui, né, para te dar o desconto aqui, e é fácil assim você fazer essa compra aqui no nosso site. Depois da compra feita, a ah, Computou o pagamento ali, se você escolher o boleto, você vai pagar o boleto, dali dois dias, três dias no máximo, já vai computar o pagamento. Aí você vai receber por e-mail. Se você escolher o cartão, já é de imediato. Assim que computa o pagamento ali, já o, o nosso sistema mesmo do site já te manda os teus moldes no e-mail, e também a ah, fica ali nos meus pedidos, ali no, no site mesmo, na tua, na tua conta, ok? Aqui, eu comprei lá no nosso site, né? Então, eu vou em download, tá aqui, ó, fazer download. Fiz o download, tá aqui, ó. Aí, vai vir essa... Ah, essa mensagem não é possível fazer o download do conjunto tal tal zipada por motivo de segurança. Você vem aqui ó, descartar. Ao invés de descartar, você vem aqui, ó. Manter, você vai manter, você tá mantendo, você vai ali dar um manter pra ele continuar, tá? Aqui é eu tô, tô recebi pelo e-mail. Você compra lá no site, você já recebe assim que que computa o pagamento, você já recebe, tá? Aí aqui tá baixando, ó, baixando o meu produto que eu comprei lá no nosso site Então vai baixar, vocês viram ali, manter, né? Então a gente mantém, a gente vai na opção manter para baixar ele, tá? Eu já tenho o programa RAR aqui instalado no meu computador Se você não tem, você baixa o programa RAR é gratuito para descompactar Porque a pastinha vem compactada aqui Baixei, mostrar na pasta, tá aqui ó Aí eu venho em botão direito, ó Extrair arquivos aqui Eu posso extrair ele aqui em download Ou posso extrair ele numa pastinha Vou extrair arquivos, né? E vou achar aqui a, qual qual lugar que eu quero extrair esse arquivo né? Ele tá em download Se eu ir extrair aqui, ele vai extrair direto aqui Até vou, ó, vou extrair ele aqui ele tá extraindo aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ele tá descompactando. Tá aqui, já tá aqui. Ah, o meu conjunto de moletom já está descompactado aqui. Tá? Ah, no meu download tem bastante coisa, ó. Tá aqui, ó. Ó, conjunto de moletom. Ele descompactou a pastinha aqui. Ah, mas eu não quero que ele descompactue aqui. Eu quero já colocar ele na minha pastinha, numa pastinha... no num... No lugar certo Então você vai extrair arquivos E aqui você escolhe qual o local que você quer descompactar Eu vou descompactar em documentos Aí eu dou um ok Ele tá descompactando lá em documentos Tá? Pronto Aí eu vou em documentos Tá aqui, ó, conjunto de moletom Tá aqui Então é fácil e rápido comprar pelo nosso site Você vai no site, né? Você vai no nosso site Ó Vai aqui no nosso site Aqui também, quando vocês compram Aqui, ó, vou, aqui eu tô em outra, outra conta, né? Aí se eu tivesse comprado Se eu entrar na conta do conjunto do moletom ali que eu comprei Vai estar tá aqui o download também para mim Baixar por aqui, pelo site, né? Então, ó, eu venho aqui Início, aqui eu tô no meu site No nosso site, o no site da Animania Início aqui Aqui tem... Ó, nossos modelos em impressão pôster e os nossos modelos impressão fácil, tá? Ó, menina, impressão pôster, impressão fácil. Então, é fácil. Aqui tá os lançamentos. Você só clica ali. As novidades, a gente tá com promoção, tá? Em camas e bolsas, pets. Então, é bem fácil de vocês estarem comprando pelo nosso site, tá? Então, é isso. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Beijinhos. Tchau, tchau.